Luiz Antônio, você que dirigiu essa peça no Rio, quais são as diferenças que você vai colocar aqui? Bom, é o seguinte, era no Rio de Janeiro, eu dirigi a peça, eu participei também, junto com uma equipe, para a criação do texto. Agora, isso foi no final de 76, começo de 77. Quer dizer, há, há dois anos atrás. E há dois anos atrás, a situação aqui do Brasil, quer dizer antes da abertura num momento politicamente instável então, quer dizer, a peça era se dirigia sobre aquele momento né? a gente procurou dentro da história do Brasil o um momento, sabe, ideal de, de colocar a peça certo? esse momento que a gente escolheu foi o período de desagregação do Estado Novo que é o período que precede a queda do Getúlio agora, aqui em São Paulo é quando a gente veio montar o espetáculo aqui, a gente viu que tinha passado dois anos da primeira redação do texto, então a gente resolveu fazer uma nova versão do espetáculo aqui em São Paulo, e não uma simples remontagem. É notório que os grandes centros urbanos esmorecem todos os sentidos humanos. O homem do campo, por exemplo. Ele é capaz de se excitar violentamente ante o passar mais insinuante de uma vaca. Peguem este mesmo homem transportado para a cidade grande, e ele apático. A ópera do malandro é baseada em outras duas peças. Tem uma peça de 1728, do século XVIII. A ópera do mendigo, do inglês, John Gay. Uma peça que surgiu no começo do, do capitalismo, na ascensão da burguesia do século XVIII. O personagem principal dessa peça era o dinheiro. 200 anos depois, em 1928, Brecht escreveu na Alemanha a Ópera dos Três Vinténs, que a história é praticamente a mesma, só que com 200 anos de história no meio. E a nossa Ópera do Malandro é 250 anos depois, sabe? A história é a mesma do John Gay. O personagem principal continua sendo o mesmo, que é o dinheiro. O dinheiro é corrupção nos escalões de poder. Abrão, como é o trabalho que você desenvolveu até chegar no seu personagem final? Bom, é, é, isso é, é comum no teatro, a gente sempre faz primeiro, a, a gente chama de análise de, de, do, de mesa, né? quer dizer, analisa o texto. Então nós passamos muitos dias assim, estudando o que, que é essa peça. Né? E agora, então nós uh, já de posse de uma porção de informações, e essa peça exige porque é uma peça que trata muito de símbolos, então não é só o que está escrito, é o que, que isso quer dizer... É, Muitas vezes tem uma frase, ela, ela quer dizer várias coisas né? É uma peça bastante difícil e por isso atraente Então agora que nós estamos começando aqui, por exemplo, a, a marcar a peça né? Quer dizer, a passar, tentar passar as ideias, todas as, as indicações aqui para o palco né? Então por exemplo, no, um exemplo só, rápido no, no primeiro ensaio que nós viemos aqui, por exemplo, o diretor Luiz Antônio então ele deu a seguinte indicação para mim, que como é a primeira vez que eu vou aparecer aqui na peça, então eu tenho que dar uma impressão de estável, uma pessoa estável, uma pessoa que está estabelecida. Passar segurança. O que, que eu, como ator, tenho que fazer? Então eu vou para casa pensar, bom, como é que eu vou passar essa segurança? Como é, que eu tenho que, como é que eu vou fazer? Esse é um exemplo, com esse aspecto, por exemplo. Dá licença. Tem toda. Para o cabelo, tudo bem. Hã? É. Não sabe ler não, né? Não viu a placa escrito Edson e Bater? Eu não sei ler não, senhor. Ah. Mas não me ouviu ali aos perros? Tá surdo ou não me põe Eu acho que tomei o suco esse senhor. Mas me mandaram vir a si mesmo procurar o seu Durão. Durão não, Durão! Fernando de Durão!